Viva, amigas. Aqui está o ensaio. Isto é um ensaio para fazer o meu primeiro square nestes círculos que já estão feitos. Portanto, fiz aqui um círculo a cor de rosa para fazer o ensaio, para começar a pôr, a é tentar melhorar. Né? A primeira coisa que eu noto é que estes cantos não estão exatamente assim mesmo, canto. Eu pus só pus só duas correntinhas, mas naturalmente precisava de três. Aqui, ah pois, aqui comecei a baixar, a baixar até um baixíssimo, mas depois rapidamente pus aqui tudo aqui no meio três pontos baixos porque senão, como faz aqui uma um entalhe. E tem talvez outros defeitos, o, o pior é isto, está redondo. Mas enfim, é a minha primeira tentativa, estou muito contente, vamos lá